E aí pessoal, Wordap 0 na área, beleza galera? Seguinte, mano, hoje eu vou estar jogando com essa arma aqui, ó, a Mestra N, mano, arma que cospe feijão, essa bodega aqui. Tá ligado? Porque, mano, eu joguei com ela porque eu ia fazer o review dessa armadura aqui. Que eu nem sabia que eu tinha ela desbloqueada. Pra vocês verem como eu jogo bastante de sapper né? A armadura de Vulcan. Eu nem sabia que eu tinha ela desbloqueada. Eu vi, eu falei, caramba, vou fazer um review e tal. Aí eu fui jogar e pra não jogar com a arma primária, eu coloquei essa daqui. Que eu, eu paguei aqui, 100 reais, aqui sem pó de diamante. Desbloqueei ela, mano. Que arma horrível, mano. Eu quero estar tá fazendo uma gameplay com ela, na moral. É... Vamos aqui, batalha de equipe, ranqueada mesmo, porque nós é vida louca e vai. E nós é gastão mesmo. Nós vai zoar no... no ranqueado. Deixa eu conectar meu, meu iPega. Beleza, conectado. Vamos esperar carregar. Lembrando, se vocês quer... quiserem ver mais vídeos da série. De Modern Combat 5 e, e afins Não se esqueça de avaliar Deixando aquele joinha Caramba, meu Toda vez que eu vou arrumar aqui o controle Ele pega no botão de volume Não sei o que eu faço Na moral, deixa eu ver aqui Tem que ser na cautela Aí, agora consegui então vamos lá. Ajuda aqui. Eu preciso de muita ajuda. Eu preciso de todos os santos, né? Nossa, olha que mapa caiu ainda, mano. Puta merda. Puta merda. Vou soltar uma torreta aqui. Ó, ó. Ó. 30 pe... Nossa, mano. Consegui matar. Ah, me pegou. Peguei a partidinha aqui no fim, galera. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, né? Opa! Tô perdido, tô perdido. Nossa, matei ainda. Arminha Cospe Feijão, mano. Olha, não consegue matar nem a torreta, galera. Boa, agora consegui matar uma. Matar a torreta é demais, hein? Olha, olha! Meu Deus. Põe uma torreta aqui pra se proteger. E acabou. Peguei a partida no final. Vamos para a próxima partida. Mano, essa arma, 2/2, essa arma, cospe feijão, literalmente. Ainda bem que eu não caí de, de liga. Mas vamos aqui, né? Pelo amor de Deus, porque terraços ninguém merece. Terraços é, é zica demais. Então, galera, é... lembrando, meu, que eu vou continuar trazendo reviews de armadura. A próxima, é... a próxima armadura que eu trarei é possivelmente a Vulcan ou alguma outra que eu desbloqueei. Que eu tô comprando bastante pacote, sabe? Tô juntando 100 águias comprando pacote de armadura pra desbloquear várias. Falta pouquíssimo pro Legionário, mas o Legionário já tem review no canal. Que eu usei. Que eu gravei usando a conta de um inscrito, amigo. Então eu vou continuar trazendo aí pra vocês, né? É, reviews e reviews de arma prestígio e tal. Mas, meu. Essa arma aqui eu falei, não, eu tenho que gravar, mano, porque essa arma é muito ruim, galera. A Compact do, da classe Assalto, que é a primeira, eu acho que é melhor do que essa arma, meu. Essa arma é péssima, é horrível. Vamos começar aqui, agora a batalha de equipe na ruas, né? Vamos ver se dá uma melhorada. Porque além de estar tá gravando, né, dá um lag ferrado, meu, com, no terraços com aqueles efeitos e tal. Vamos ver se vai melhorar. 50 unidades Eu vou ter que apelar um pouco, né? Com essas, com a Sapper daqui Eu nem, nem sei se eu ainda sei jogar de Sapper Sinceramente Vamos ver o que eu consigo fazer, né? Ó Ó, ó, ó Puta merda, quase Boa ah, como ele me pegou? De onde ele me pegou? Nossa, tava vindo pelas costas, cara Isso Se entrar aqui, fi, é vala O maluco Você conseguiu Nossa, que multidão tá aqui Ah, mas que merda, hein? O cara também tá. Não sei quantos de vida. Quer ver que ele tava do meu lado? Puta merda. Ah, tá dando red ping. Dá red ping, não. Puta merda. Red ping logo agora. Ih, tá travando tudo. Ih, tá travando tudo. Olha, mano, não mata. 87, mano. Vocês viram o tanto de tiro que eu tanquei no malaco? Boa, pelo menos matei uma. Arminha que cospe feijão, galera. Arminha que cospe feijão, ó. Moderno combate 5. Eita porra. Ah, viado, que susto, mano. Põe, põe. Sem entrar aqui vai ter. Entrou no meu território, tomou. Entrou no meu território, tomou. Puta que eu pariu, mano. <risos> Mas tá equilibrado, tá equilibrado. Deixa eu pôr mais uma torretinha aqui. Deixa, deixa eu pôr mais uma torreta e nas costas. Boa, auxílio. Desistiu? Ah! Ah, minha, mas minha torreta tá matou. Essas torretas tem tá encardida, mano. Pelo amor de Deus. Corre pra cá. Ai, mamãe. Caraca ah! Pega Pô, mais uma torreta aqui Que essas torretas é o crime, fi Essas torretas é, é criminosa Ah, meu Deus Vocês estão morrendo pra essa arma, sério, mano Sério que vocês estão morrendo pra essa arma de, de armadura disso e daquilo Ó, mais um, mais um nossa senhora! Sério, mano? Não acredito. Não creio, não creio nisso. Boa. O que, que aconteceu? Deu uma travada aqui. Não tem entendendo mais nada que tá acontecendo no jogo. Nossa, auxílio. Ah, não. Morre! Morre, painho. Morre. Nossa, quanto bombardeio. Ah, meu Deus, faltar um pra terminar. Eu vou tá... E ganhamos. Pelo menos ganhamos. Nem sei como foi minha frag, galera. Vamos ver como foi aqui. Puta arminha ruim do caramba, mano. Se você já jogou com essa arma, conta aí nos comentários a experiência. É a segunda vez que eu tô jogando com ela e achei horrível. Eu ainda fiquei em segundo. 11 barra 11, mano. Sorte que o molecote aqui... Ainda perdi ponto de liga. Puta merda. Ainda perdi ponto de liga. Esse Zé Gear aí jogou pra caramba. Mas fiz 11 barra 11, mano. Puta merda, hein? Quase que afunda o time. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de avaliar deixando o gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Tamo junto. Valeu, falou eu. Fui, Manolo!